E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje a minha conversa é com quem tem loja física e não tá conseguindo vender, tá? Porque a tua porta tá fechada devido à situação que a gente tem hoje. Se você tivesse a possibilidade de continuar vendendo, tivesse a possibilidade de ativar seus produtos no Magazine Luiza de forma muito rápida e até mesmo você tivesse a possibilidade de continuar vendendo esse teu estoque que tá aí, mesmo com a porta fechada... E quase que eu me esqueço de uma possibilidade muito importante. Você só pagasse por algo quando você vendesse, você toparia? Então é isso que eu quero compartilhar com você agora, nesse exato momento, tá? A possibilidade de vender os seus produtos dentro do Magazine Luiza, fazendo tudo isso, ativando seus produtos para vender lá dentro em menos de 10 minutos. O Magazine Luiza lançou o programa Parceiro Magalu, onde você, te... você que tem um varejo, né? Não vende online ou é um pequeno varejista, você vai conseguir ativar uma conta para vender como vendedor dentro do Magazine Luiza e girar o estoque da tua loja, tá? Todo o cadastro é feito a partir do link. Se você tiver no Instagram, o link está na minha bio. Se você tiver no YouTube, o link está logo abaixo do YouTube. Então é só clicar lá, fazer o cadastro rapidinho. Você vai acessar o site, vai se cadastrar de forma muito fácil, muito rápida e começar o cadastramento dos seus produtos, porque vai ser bem facinho, tá? O Magalu lançou um app onde você vai simplesmente escanear o código de barra do seu produto, eles vão puxar a informação do item e vão te pedir preço, estoque e mais algumas informações só para o seu produto já estar ativo. A partir disso ele já vai estar tá ativo, pronto para vender no Magalu. Toda a parte logística, como fazer o cadastro, você vai ter todo esse acesso e todo esse suporte do Magalu logo após realizar o seu cadastro. Então, vamos embora, vamos acelerar, não vamos parar de vender. Clica aí no link e vem. Vamos vendendo uma galuga.